Eu queria ganhar uma coisa especial, que fosse só para mim. Como assim? Não entendi. Que tesão! Deixa de se <risos> Hehe, boy. Deixe eu ver. Fala que os bicórnios simbolizam a impureza. Unicórnios só deixam donzelas puras montarem nas costas deles. Mas com bicórnios é o contrário. É impossível para donzelas puras montar nas costas dos bicórnios. Ah, agora eu entendi! Ei? Pensei, eu nunca tive experiência com o homem. mas eu sempre fiquei na sala do trono como supervisora dos guardiões dos andares. Além disso, o Lorde Ice nunca me chamou pra me deitar com ele. Oh. Nunca vi uma pessoa burra desse jeito, cara! E você? Já fez alguma vez, Se vale com o mesmo sexo. Que demais! Eu nunca achei um homem que prestasse... Eu entendi a referência Eu prefiro eles Nossa. Podres. Ai, Podres Agora sabemos porque eu não posso montar no bicólio Impossível Ou oh, será que não?